Bonjour gente, j'espère que tout le monde va bien, aqui vai super bem, tá o sol hoje, o solzão maior do mundo aí, <risos> exagero, solzão, sol. não, nem não é solzão não, tá fazendo sol, e quando tá fazendo sol é aquela descarga, né, de serrotonina pronto, aí eu tô com todo o gás hoje. Aí vou mostrar pra vocês, hoje é sábado 10 de março, eu vou mostrar pra vocês a um, um biju que eu tenho, uma joinha que eu tenho aqui em casa. Mas eu tô com medo de decepcionar um dos meus amigos, a Siru, que olha sempre minhas vídeos e até essa semana ele é Jairo. Ele me fez um comentário, Magnolia, eu gosto muito das coisas que você faz, a gente aprende um bocado de coisa com você... E você não está nesse sistema de ostentação Aí eu respondi para ele, mas Jário, eu não tenho do que me ostentar, rapaz Que eu vou me ostentar de quê? Mas agora, eu vou, tô com medo de decepcionar ele, Jário Não sei, fique decepcionado não, mas eu vou, <risos> eu vou ostentar Hoje é sábado, só É de ostentação Então eu vou mostrar para vocês uma, um veículo que eu tenho Um veículo conversível que eu tenho de cor vermelha. Eu não sei se vocês conhecem aquele, aquela marca de carro, esporte, vermelha. Muito conhecido né? Pois eu também conheço, né? E, e agora eu vou mostrar meu veículo pra vocês. É dia de ostentação, vamos embora, gente. Oxi. Tem que aproveitar, né? Porque.. <risos> Enquanto a gente tá vivo. Mas ore por mim, viu? Já olhe por mim, por causa das invejas, tá certo? Vou ostentar, mas tem que melhorar. Vamos embora, gente. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês. É ostentação, ostentação mesmo, né? Que seja de ostentação, de bagunça seja ostentação material. Vamos lá, gente. Pronto, aqui a bagunça da gente é o que a gente chama aqui na França boindri. Pepito, mostra que você já conheceu Pepita. É uma e é uma Pepitu é braba que sou só, só gosta de mim. A única pessoa que pode se aproximar dela sou eu, que posso dar comida a ela sou eu. É um papagaio do Gabon. Um papagaio africano. Pronto, aí com, com, quando é final de semana, ela fica aqui porque senão ela perre todo mundo. Ela grita e a gente recebe gente, tem agorizada que não gosta muito, pronto. Aí eu boto ela aqui. Amar pepitu e biju. a tia, Ela fala que só, ela fala umas 200 palavras. Pronto, aí, ostentação. Aí já tem, tá vendo? Um papagaio do Gabon, que custa uma fortuna um papagaio desse, mas foi um amigo meu lá de Marseille que deu. Pronto, aí, aqui a buandria é a bagunça. Ostentar por ostentar, vamos ostentar, gente. <risos> é a bagunça. Isso aqui só eu que faço, esse tipo para botar sapato. Faço com botar a bagunça da gente. Vou filmar bem rápido, somente para vocês não verem. Isso aqui é o sistema de aquecedor da casa. Pronto, tá vendo como é grande e enorme, a riqueza é demais. Aí eu... <risos> não é um aquecedor pequenininho, é um aquecedor grande, porque tem que aquecer essa casa todinha. Aqui o cara vem, eu vou mostrar pra vocês, pronto. Eita, ostentação é ostentação mesmo, né? Aqui tem escrito, ici c'est le paradis, aqui é o paraíso. Pronto, que é a salinha da gente, né, que que a gente brinca a, a peça de de como se diz de verão da gente mas vocês já viram né vocês estão cansados de ver essa peça aqui pronto aí aqui atrás é porque eu botei essa essa proteção para esconder aqui atrás dessa parte preta tem um um tanque bem grande a gente coloca tá vendo o cara vem aqui ele com o caminhão dele e ele coloca óleo para aquecer a casa. Bom, já que a gente tá aqui, eu vou mostrar para vocês um outro lugar da casa. Sim, porque eu vou falar de... Eita, eu não coloquei meu casaco, Tô morrendo de frio. Aqui é meu ateliê de bricolagem. Bagunça também, só tem bagunça. Quanto mais a casa tem espaço, mais a bagunça é grande. Tem espaço para bagunça também, porque bagunça vai com espaço. Se não tem espaço, tem bagunça. Pronto, essa parte da casa aqui... Ali tem outra peça, né, aqui, que é, tem 40 metros quadrados. Eu vou colocar, vou. eu mesmo vou construir um quarto aí. Um, um kitnet com banheiro, tudo. E aqui é a bagunça da gente, onde a gente bota tudo, né? É uma bagunça maior do mundo, viu? E eu comprei essa casa por causa desse espaço aqui. Aquele espaço embaixo e esse espaço essa parte aqui de cima, porque são 20, 120 metros aqui e 120 metros embaixo. E meu projeto profissional era de criar um estabelecimento aqui, um centro para acolher pessoas deficientes. Só que depois eu vou contar tudo isso para vocês, eu não fiz, talvez eu vou fazer um dia. Eu tenho o direito de criar um estabelecimento para mim de seis pessoas, para acolher seis pessoas. Aí, pronto, entro naquele mesmo sistema né, de estabelecimento normal, aí eu hesitei em fazer. Fiz todos os projetos, o plano de, de, de eu não sei, o business plan, business plan, não sei como é que a gente diz em português. E uh, tem essas camas todinhas aqui porque em 2016 eu fiz uma festa aqui, tinha 80 pessoas. E 15 pessoas ficaram aqui. Eu fiz um dormitório, <risos> decorei o dormitório todinho, ah, já tá caindo ali. É tudo. E as pessoas dormiram aqui. Então, penso, dá dá para... Dá, tá vendo? Dá para o quintal. E finalmente, talvez eu vou fazer um projeto aqui um dormitório, porque onde eu moro é uma passagem do caminho de Santiago de Compostela, Santiago de, é, é, Santiago de Compostela, e eu vou fazer um dormitório aqui para o pessoal quando passa vir dormir aqui, sabe, para acolher as pessoas que estão de passagem, Que quando eles vão embora para o caminho de Santiago eles passam por aqui pertinho, aí eu vou organizar isso aqui tudinho e fazer um dormitório. Que a pessoa que vai para o, o Santiago, ele já tem essa filosofia de vida, de, de deixar o material de lado, né? Pronto. Aí dá certinho, porque é, não, não, é, não é confortável aqui. E é um sacrifício material para essas pessoas, que esses peregrinos que vão para São Jacques de Compostela. Pronto, eu vou pegar a chave aqui para não sei ah, vou deixar essa aqui olha o sol minha gente Bom, só que eu tô na parte de trás da casa né a casa a entrada é do outro lado Ah, depois eu vou mostrar a vocês aquela aquela casa ali depois eu vou mostrar Dá uma voltinha no meu domínio Bonjour! É, aqui é a parte de trás, né? E eu vou mostrar. Ali são os vizinhos. Essa casinha aqui. Isso aqui vocês já viram, mas pronto, para se localizar um pouquinho. Quando a gente sai de atrás de La Bonderie Lá onde tem a bagunça da gente, a gente dá aqui atrás. E aqui está a Jojota. A C. Jojota que vem. Só vive na casa do vizinho. Na casa do vizinho, a casa do vizinho Aqui tem oito casas somente nessa né? rua. E a Jojota E o meu veículo é vermelho decapotado, é conversível, ele está aqui. Essa garagem. essa garagem também faz parte da casa. É atrás, né? É atrás da... Fica atrás de, de casa. Atrás não, na frente, sei lá. Na frente. Então, aí eu vou mostrar a vocês minha... Minha joia. Joia é ela também. Se chama joia essa daqui. Tá que sou. Somente com esse, esse cadeadozinho, vai todo... Todo... Hum, vou mostrar a vocês. Sim, mas... Eita, eu me esqueci de mostrar. Pronto. Olha, essa... Essa casa aqui... Eu vou mostrar como é que é o sistema aqui. Essa casa aí é de uma senhora bem velhinha, era um casal de pessoas idosas e que o marido morreu o ano passado. E agora ela mora sozinha com o filho dela, que é deficiente intelectual. E tudo isso aqui pertenceu a eles, com aquelas casas todinha lá do começo até aqui tudo isso era deles é o que a gente chama aqui na França lecherro é um sistema assim de várias casas em um, um quadrado assim e que todo mundo pode passar né tem direito de passagem e ali eu vou mostrar a vocês quando eu entrar naquela casinha outra tinha uma um uma fonte de água e todo mundo vinha se servir dessa fonte de água depois eu mostro a vocês não tem mais fonte porque foi transformada em um, uma casinha pequenininha pronto mas sim vamos a minha meu veículo conversível abrir a garagem né porque aqui, meu veículo conversível. Vocês gostaram? Antes ele era normal, né? Ele terminou, a minha maneira de ser, de quebrar o pobre, meu veículo, rouge, vermelho, tá vendo? Vou levar, eu vou pegar ele agora. Por isso que eu tô mostrando a vocês. para que os cabras reparem, porque tem a corrente que soltou. Aí eu não posso mais trabalhar no jardim com ele. Esse veículo é para que eu faça toda a grama. São 3 mil, 3 mil metros quadrados de grama. Pronto. Isso aqui é uma. Outra parte da casa é uma garagem, onde tem um bocado de coisa velha também. Onde tem... Ó, quanto mais espaço a gente tem, mais bagunça é. Geladeira, máquina de lavar, móvel, tudo isso funciona ainda. Caiaque ali atrás, uma remorca para botar o barco, outra, outra remorca para botar o lixo. Pronto. E meu veículo, ruge Conversível. Eu sou muito fiel desse veículo, viu? Vou mostrar pra vocês, porque eu utilizei ele. Tem um motor bom danado, por isso que eu não me desfaço. Eu tenho pena de, de comprar um, porque custa 2 mil euros, no mínimo, né? Um, novinho. E que as coisas de hoje, é tudo nos tantos em quebra. Aí, essa aqui é bom que só. O motor é bom. Eu utilizei ele no mês de... No mês de agosto, acho que é a última vez. Deixa eu ver se tem gasolina. Tem um pouquinho de gasolina. Eu vou ligar ele pra... O CZ. Vai ficar contra o, A luz do dia Mas não tem nada não Eita, não funciona não Eita, não funciona não Não quer funcionar não Que vergonha Vai, matar. Aí que é para ser reparado, vou botar aí que senão chega o final de semana e ninguém faz nada. E a minha correta quebrada, eu não posso mais cortar a grama. Tá vendo a correta soltou? Que eu sou tão delicada que a pobre não gosta muito. Aí tem um a porque aqui quando você passa seu sua habilitação automóvel para dirigir, aí você é obrigatório utilizar esse há dois anos atrás do seu carro. E como eu sou iniciante, eu, <risos> eu deixo meu ar aí na ponta Não é bonito, meu? Conversível? Pronto, vou mostrar a vocês a outra parte da casa. Isso aqui é a minha cave, né que eu já mostrei a vocês onde eu guardo as garrafas de vinho aí dentro. Eu vou mostrar a vocês essa parte. Hop, c'est pas ça. C'est pas celle-là. tu resta lá, Jojote. Allez. hop, hop, hop. Eu acho que eu vou abrir porque vai entrar um pouco de ar. uma bagunça também, né? não é uma bagunça essa casa aqui a gente aluga era aqui que tinha o poço nessa peça aqui, que é a, a parte mais antiga da casa, vocês veem a largura do muro tá vendo? mais ou menos 60 centímetros o muro da casa porque é aquelas casas bem antigas como a casa principal lá onde a gente mora Pronto, era aqui que eu fazia meus filmes, né? Vocês se lembram do cenário. Opa. Aqui tem um quarto. Ah, tá sem luz. Vou botar um pouquinho de luz aqui. Isso aqui é uma cama, um quarto. Pra quem quiser vir, pra amigos, pra aluguel, e dá atrás, tá vendo, da, naquela parte da, da casa. Televisão, isso aqui fica fechado durante o inverno, a gente fecha. Tem o fio, número do wi-fi, o wi-fi. Jj, tu só, Jojota. Como não tem luz, aí vai ficar. Aqui é outro quarto. Ah, sem luz. Aqui tem outro quarto, Bom, com três camas, né? Mas sem luz não. é ruim de, de filmar. Tem que abrir a porta, mas deixa aí. Bagunço. Tem chaminé, tem tudo. Congelador, micro-ondas. Cozinhazinha. Geladeira. Máquina de lavar. Ah, tudo escuro, tudo escuro. Vamos ver o que é que vai dar, né? Sala de bão. Acho que eu vou abrir, vou deixar aberta essa que tá fazendo solzinho, vai entrar um pouco de, vai entrar um pouco de, vai esquentar. Vem, Jojoto. Vem, vem lá. E para aqueles que pensam que eu enganei vocês, comi a introdução. Eu nunca disse que eu tinha um carro conversível. Eu falei de veículo conversível, né? Que é diferente, gente. E também não disse que eu tinha uma Ferrari. Porque eu só fiz perguntar. Vocês conhecem aquele carro esporte? Então, pronto. Não pense que eu estou enganando vocês, tá certo? Bom um cheirão em todo mundo. Eu vou sair daqui a pouco para ir para aquela lojinha bem baratinha. Que tem as coisas baratas. Para comprar um chosson. Chosson? É isso aqui, gente. Eu vou mostrar para vocês porque o meu, os cachorros, comeram todinho. Tá todo acabado. Aí eu vou ter que comprar um. E eu gosto de estar tá dentro de casa de chosson, porque esquenta mais os pés, né? Chausson é isso aqui. Pronto, aí. <risos> os cachorros não param de, de mastigar e de comer meu chosson. E além do mais, eu adoro essa cor. Laranja. Parece um crocodilo. <risos> pronto, aí eu vou comprar um porque é bem baratinho lá. Um euro, dois euros. Pronto. Voilà, voilà, voilà. Je eu... eu... Gente, eu não resisti. Bom, finalmente eu vou comprar esse aqui, porque é super barato. R$ 3,99. E pra ficar em casa tá outro, né?